Ultimamente parece que virou moda, né, falar de guarda-roupa inteligente. Mas você já parou para pensar o que torna um guarda-roupa inteligente? <música> Eu sou a Marcela Damaso, sou idealizadora do meu atemporal. E se você ainda não me segue nas redes sociais, não perde tempo. É o arroba Marcela Damaso. Se você ainda não se inscreveu neste canal, clique em inscrever-se e também ativa o sininho para você ser lembrada toda vez que eu postar um vídeo por aqui. Bom, eu já sofri muito por não ter um guarda-roupa inteligente, mesmo quando eu distraiava. E é muito engraçado que eu, eu andei pensando, né, na minha vida como era antes, para fazer essa... para gravar esse vídeo para vocês e... Eu lembro de destralhar, né, sempre, porque eu tinha essa consciência de que, ah, não serve pra mim, serve pra outra pessoa. E assim, né, tudo bem, mas quando você, quando nunca serve pra você, o problema está em você. Você tem um problema, não soube comprar direito e é normal, né? Isso acontecer quando você ainda não tem uma consciência de como comprar, de como usar as roupas que você compra. E assim, eu sempre falo que a zona de conforto, gente, é um lugar super quentinho. Aquele lugar gostosinho que você não quer sair nunca. Porque assim, nada pode te atingir quando você está na sua zona de conforto. Lembrando que assim, a zona de conforto existe por um motivo, né? É legal também, em alguns momentos, você ter esse conforto, você estar na sua zona de conforto. Porque a gente batalha para isso, para chegar até a zona de conforto e ok. Quando isso começa a te impedir de conhecer novas possibilidades, de abrir a tua mente, ver novos horizontes, é um problema. E quando você está neste problema da sua zona de conforto, o que acontece é que você fica ali e não quer sair de jeito nenhum porque ali é bom. É um lugar acolhedor para você. Você sabe como você vai agir se alguma coisa acontecer de um jeito inesperado. porque você está na sua zona de conforto? Eu digo isso porque por muito tempo eu não quis sair da minha zona de conforto. Por muito tempo eu achei que ficando por ali... Né, a mágica, ia acontecer alguma mágica, alguma coisa que mudasse a minha vida. É meio estranho falar isso para vocês, mas era exatamente como eu me sentia. Então assim, eu, eu sempre fui de estudar muito moda, de me interessar muito, né? E, e eu lembro que mesmo depois da faculdade, eu continuei comprando as minhas revistas, os meus livros, uh, pesquisando na internet e eu achava que se eu olhasse muito essas tendências, se eu tivesse pegasse muitas inspirações eu ia conseguir é, ter o estilo que eu sempre quis que é o estilo das fashionistas. Mas por estar na minha zona de conforto eu não conseguia ter um armário nem um guarda-roupa inteligente. Hoje meu closet é inteligente porque eu tive que sair da minha zona de conforto e tive que buscar meios para que o meu guarda-roupa fosse inteligente. Eu tive que aprender a comprar direito, a escolher melhor as minhas peças, a dizer não para as peças que mesmo que eu gostasse eu sabia que eu não ia usar. Então eu precisava sair da minha zona de conforto. E, e quando eu descobri né, o que era o meu guarda-roupa inteligente, eu nunca quis mais voltar para aquela zona de conforto. Eu nunca quis é, ficar neste lugar que eu estava que mesmo que fosse acolhedor não me fazia crescer. E embora eu hoje eu pense muito mais no que eu vou comprar do que naquela época, é um momento mais prazeroso para mim, porque eu fico pensando que se eu comprar direitinho eu não vou ter culpa, eu vou otimizar a minha vida, eu vou otimizar as minhas manhãs e todas as minhas peças, né, as peças que eu estou trazendo para o meu closet vão coordenar. Então ter um guarda-roupa, pensar nesse guarda-roupa inteligente, pensar em como meu closet ficou otimizado e inteligente, me dá muito mais segurança na hora de comprar. Mas também hoje eu venho falar pra você o que é de fato um guarda-roupa inteligente, o que faz um guarda-roupa ser inteligente. De antemão eu já vou falar que não é um guarda-roupa cápsula. Guarda-roupa cápsula não é inteligente, é só uma forma de você diminuir o teu consumo em uma estação. Pode ser que você consuma mais. Né? Se você fazer, fizer esse guarda-roupa cápsula por estação, por exemplo, você vai consumir mais porque você vai, fazer, vai comprar, sei lá, 30, 60 peças para uma estação, depois você vai comprar essas 30 ou 60 peças na próxima estação e por aí vai. Muitas roupas, ter muitas roupas também, agora a gente vai né, do, do lixo ao luxo, ah, eu não posso ter poucas peças, mas também eu não posso ter muitas. Isso não significa que você tenha um guarda-roupa inteligente, significa que você tem mais peças ou menos peças. E aí, se elas se coordenam ou não, é que vai fazer o teu guarda-roupa inteligente. Outra coisa que faz o teu guarda-roupa não ser inteligente são aquelas peças que você não causou. E aí tem né, uma grande questão, porque eu sei que é muito difícil e a gente sente culpa, eu me sentia culpada quando eu comprava e não usava. Mas se aquela peça tá lá e você já sabe que você fez besteira, que você pisou na bola, que você comprou e não vai usar, não tem porquê de você manter essa peça no teu armário. Então Desfaz logo, destralhe isso, dá chance ao novo e aprenda a comprar da forma correta. Também, outra forma que você não deixa o teu guarda-roupa inteligente é ter muitas cores. Muitas cores que não combinam, não coordenam, né? não diz nada é, sobre você, sobre a tua personalidade. É só porque você viu como usar melhor as cores, como inserir mais cores no teu guarda-roupa e você, pum, foi lá e comprou um monte de cor. Eu já contei aqui o processo que foi pra mim, é, para eu comprar, inserir mais cores no meu guarda-roupa. Foi um processo super bem pensado, dentro já de um guarda-roupa quase inteligente, hoje eu considero meu closet super inteligente, super otimizado e muito funcional, mas nem sempre foi assim. Então eu fiz um detox de, de cores, depois eu comprei muitas cores e agora eu sei as cores que eu quero manter durante um período da minha vida. Então, ter muitas cores no teu guarda-roupa também não te faz um guarda-roupa inteligente. Porque por mais cores que você tenha, você sabe direitinho como combinar essas cores, como usar a seu favor. Ou é só aquele bando de cor que você fala, sou uma mulher super extrovertida e eu posso usar o que eu quiser. né Então isso não faz com que seu guarda-roupa fique ou seja inteligente. Outra coisa que faz com que o seu guarda-roupa não seja inteligente é a falta de organização. Não adianta gente, não adianta. eu bato muito pé aqui, eu falo para as minhas alunas, não adianta você já, nossa, eu quero saber o meu estilo, eu, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a dar um monte de nome para o teu estilo e de repente o guarda-roupa está lá todo desorganizado, você não sabe as peças que você tem e obviamente você não consegue fazer os looks com as peças que você já tem. E aí você fica comprando, comprando, comprando, né? É, esses dias eu, eu vi uma, uma mulher falando, nossa... Eu fui fazer não sei o que no guarda-roupa do meu marido e achei meu casaco, achei minha bota, achei minha blusa e eu falei, imagina o caos que não deve ser o guarda-roupa dessa pessoa, né? para ela não lembrar de um casaco de frio, poxa vida, né? É um casaco, é uma peça muito pontual, então a falta de organização também faz com que seu guarda-roupa não seja um guarda-roupa inteligente. Isso que eu falei são elementos que deixam teu guarda-roupa super ineficiente. É, é, na verdade, assim, é um guarda-roupa que as peças não se combinam nem se coordenam. Vamos deixar bem claro, então, o que é um guarda-roupa ineficiente, que combina, o que não combina. Né? Um guarda-roupa ineficiente são aqui esses, esses itens, né? esses elementos que eu acabei de falar para vocês. Quando você tem um terninho que combina, né? você tem um terninho que ele puxa mais, uh, ele é estampado, um conjuntinho super estampado, com blazer e um shortinho. E aí nessa estampa tem muito verde, muitas folhas, né? E tem um um pouco de amarelo, azul, laranja. E aí o que você faz, você pega e combina, né? Você sai com o conjuntinho, então ele tá combinando. E aí você, corde... você combina com uma peça verde também, que puxa, né? Esses... Essas cores que já tem na estampa deste conjuntinho. E aí você nota que mais nada que você tem no seu guarda-roupa combina com esse conjuntinho, coordena com esse conjuntinho. Porque é só aquela cor e só aquele modelo. Quando eu falo num guarda-roupa que todas as peças coordenam, é quando você consegue colocar com um jeans, com uma calça de alfaiataria, com uma legging, com uma saia mais fluida, com um vestido, né? Por um blazer por cima de um vestido. Quando você tem uma gama maior de, de elementos, de peças que vão coordenar com o Uh, esse conjuntinho, então você consegue usar com mais peças do que propriamente essas duas que eu dei essa, esse exemplo de combinar as peças. Então você tá vendo aí um exemplo de como você pode ter um guarda-roupa inteligente e coordenar essas peças ao invés de somente combinar. Então aí, gente, eu coloquei essa, essa calça, né? Você tá vendo aí? Essa calça... Estampada, branca, e aí eu coloquei várias outras peças que vocês podem usar. Eu coloquei aqui no estilo mais atemporal, que é o que eu quero que vocês aprendam, para vocês poderem quebrar as regras que forem e não ter prazo de validade no seu estilo. Então, eu coloquei aí uma blusinha, duas, uma blusinha super casual, que é essa preta, que vai combinar sim, mesmo com a alfaiataria, a blusinha de, de alcinha vermelha. Né, que também combina uma cropped listrada para fazer um mix de estampa olha que bacana no estilo atemporal você fazer um mix de estampa e essa camisa branca que é mais formalzinha e também você vai conseguir usar e aí gente também tem o tênis, tem o escarpão e tem essa sandália então são peças que você consegue coordenar no teu, no teu armário né? E você não precisa ficar refém de peças que combinam, sabe aquelas peças combinandinho que você tem? Não precisa disso. Então, se você constatou agora, né, você parou, pensou e falou, caramba, meu guarda-roupa não é inteligente. Ó né? oh, céus, o meu guarda-roupa não é inteligente. O que fazer? É basicamente isso. né Você não precisa entrar em pânico. E também não vai precisar jogar tudo e comprar do zero. Isso é uma aula também que eu dou para que vocês não façam o destralhe sem ter autoconhecimento, sem saber o estilo de vida, sem ter uma porrada de coisa. Experiência própria. Eu já fiz e me dei mal. Já doei, vendi peças, roupas que eu gostava muito, mas por querer entrar naquela bendita lista do minimalismo, de diminuir as roupas, eu acabei doando peças que faziam sentido para mim. Então, não precisa ficar, é, entrar em pânico, não vai precisar começar do absoluto zero, jogar tudo fora, nada disso. É, o que mais importa agora é você identificar esses elementos que vão fazer com que o seu guarda-roupa, o seu armário, o seu roupeiro, o seu closet fique inteligente. Bom, já que eu estava falando do destralhe, você precisa sim destralhar, né? Porque, como já falei, não adianta nada você manter aquelas peças e achar que por obra né, do destino, um milagre vai acontecer e você vai conseguir usar aquela peça que você guardou por três anos. Muito difícil. Se você não usou em três anos, por que você usaria agora? Então, provavelmente você não faz parte do seu estilo, ou você engordou, emagreceu, alguma coisa ali não rolou. Então, você precisa destralhar quando for preciso. Se você notar a necessidade, né, que, que é para destralhar, então né, tem peça com etiqueta, peça que eu nem gosto mais, ou peça afetiva que eu não, não uso, são motivos, né, são ótimos motivos, aliás, para você destralhar. Ok, vai começar pelas peças que são avariadas. Aí também você vai fazer o quê? Tirar aquelas peças que não te servem mais. Engordou, emagreceu? Não tá servindo? Tira! Recentemente eu fiz um distrally power, sabe, no meu no meu closet, eu já tirei muita coisa que não tinha mais nada a ver com o estilo de vida que eu estava levando, não tinha mais nada a ver com o meu estilo pessoal, eu queria dar um outro rumo para minha vida, né, aconteceram várias coisas e eu quis, foi pensado, foi planejado, então eu tirei, tinha peça lá que depois, né, a gente tem que provar, que eu falei, poxa vida, né, que pena, mas não tá não tá servindo, eu vou fazer o quê né? Se vamos lá, tirei aquela peça. É, te dá um alívio, sabe? Mesmo, ai, ah, tudo bem, é pandemia, eu dei uma engordada, meu Deus. Corre atrás do, do, do corpo que você acha certo ter, que você quer ter, que você almeja, mas aquela peça não tá mais te servindo. Deixa, deixa aí, sabe? Não, não fica presa com uma peça que, que você não tá usando mais. E também, por fim, né, pra você começar a dar início, assim, a esse destralho, É lógico que é, se eu fosse falar de destralho aqui, a gente ficaria por muito tempo falando. Mas, é, sabe aquela roupa, né, igual eu falei para vocês agora, não faz mais parte do meu estilo pessoal. Não é o tipo de roupa que eu quero ter no momento, né. Mudou, mudei, não tem problema nisso. É, quando eu falo de não ter é, prazo de validade... É quando você se coloca numa... Acabou a tendência de usar manga bufante, aí ah, eu tenho que jogar fora. Não, eu uso até quando eu quiser, até quando aquilo me servir, né? Servir para minha vida, meu estilo de vida, lifestyle, um monte de coisa. E aí tudo bem, né? Não que você precise necessariamente ficar com essa peça durante 10, 15, 20 anos. E aí também não é, né? Um... Uma coisa muito legal para você levar, senão você fica dependendo do que você tem aí com o visual datado. Mas aquela roupa que não faz mais muito seu estilo, sabe quando você usa muita roupinha de malha, vestidinho de malha, shortinho de malha, blusinha de malha, e aí você tá querendo agora um visual mais sofisticado, com mais alfaiataria, com tecido plano, né? Tecido plano são aqueles tecidos que não esticam, ao contrário da malha que estica, né? Que tem mais elasticidade. Então, quando você se propõe isso, né? eu quero ser uma mulher mais sofisticada, eu quero incluir mais alfaiataria, não tem por que você ter tanta, é, tanta peça de malha com aquele monte de estampa. Então, começa aí o seu destralho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, né, você vai começar, a, você vai ter que saber comprar suas peças de uma forma mais consciente. Como você quer ter um guarda-roupa inteligente se você compra a torta direita? Sem saber. Ou nem é assim, sabe comprar a torta direita, mas simplesmente você não sabe comprar. Então quando você vai para uma loja comprar, você compra errado. Você compra exatamente aquela blusinha que você não vai usar. E nem é por culpa tua, né? Porque você faz de propósito, ai ah, eu estou me sabotando. Não é isso. É simplesmente porque você não sabe como comprar. Você não sabe como fazer uma compra inteligente. E tá tudo bem. Você está buscando informação, eu sempre falo isso. Quando você começa a buscar informação, você já começa a dar passos, passos largos de quem ainda tá lá, ai ah, tudo bem, eu vou comprar porque a fulana também tem, ficou bem pra ela, vai ficar bem pra mim. Então se você não muda os seus hábitos de consumo, seu guarda-roupa nunca vai ser inteligente. É preciso saber comprar sim, faz uma bela diferença. Além do que, você vai ter um estilo sempre caótico, porque você não sabe o que você compra e aí é aquela bola de neve, né? Você não sabe qual é o teu estilo, você acha que tudo é bonito, você quer tudo, eu quero, eu posso, eu consigo, eu adoro quando as pessoas falam isso, porque não se aplica para compras conscientes, não se aplica, eu gosto de muitas coisas que eu poderia ter, mas não cabe no meu estilo pessoal e no meu estilo de vida. E aí quando você compra aquele monte de coisa, você está fazendo o que? Investindo o seu dinheiro em algo que não faz sentido para você. Você tá o quê? Você vai jogar teu dinheiro fora. Você não vai investir numa coisa legal, num curso de inglês, numa viagem, né? em algum eletrodoméstico muito bacana pra tua casa, um carro, sei lá. Não. E assim, eu falo um carro, a pessoa fala, ai, tá bom. Mas querida, de 50 e 50 reais de blusinha que você compra em promoção, quanto isso não dá no mês? Quanto isso não dá no ano? Isso que eu tô falando de blusinha. Tem vestido, tem sapato, tem maquiagem, tem acessório, tem brinco. Tem um monte de coisa que você está comprando que você está jogando dinheiro fora, porque você não usa, não agrega valor. Então, repensar os seus hábitos de consumo vão fazer com que é, vai fazer com que você comece a ter um guarda-roupa mais inteligente. E assim, para arrematar esse lance da compra consciente, nunca, jamais, em hipótese alguma, faça compras por impulso. Todas as vezes que você faz uma compra por impulso, você acaba não pensando no que você tem no teu guarda-roupa, no que você vai de fato usar, você não consegue nem pensar se o preço daquela peça é adequado para o seu cartão de crédito ou não. Você simplesmente compra porque você vai se sentir bem na hora. A culpa vem depois. Então, nada de fazer compras por impulso. Como eu falei anteriormente, guarda-roupa inteligente tem que ser guarda-roupa organizado. Não tem outra forma. Se você não vê o que você tem, você não usa. Basicamente, isso. Se você não usa, a peça fica cara. Uh, você começa também a sentir culpa, né? depois de 5, 6 meses, 1 um ano, você olha e fala né? Caramba, eu tinha essa blusa Ou você compra uma blusa que é igual, da mesma cor, mesmo modelo E fala, puxa vida, eu já tinha uma, também tá jogando dinheiro fora Manter o teu guarda-roupa em ordem vai fazer com que você tenha uma visão né? Uma boa visão, uma visão plena de tudo que você tem se você não quiser organizar por cor, por modelo, tudo bem, mas mantém ele pelo menos arrumado. Eu falo de organizar por cor porque fica visualmente mais bonito e mais fácil quando você quer combinar. Não tá lá um short amarelo aqui, a saia amarela lá, vocês sabem, eu já mostrei aqui pra vocês, eu gosto de organizar por modelo e por cor. Isso me facilita bastante, eu não preciso ficar caçando as cores, nem os modelos. Eu já sei que o short tá ali, a saia tá aqui, calça tá aqui, alfaiataria tá aqui, calça jeans, entendeu? então isso facilita muito e quando você organiza basicamente assim você não vai precisar de um número x de peças né quando você tem peças somente peças do teu estilo pessoal nós facilita assim muito muito o teu guarda-roupa inteligente porque quando você tem um, um, um estilo pessoal que é mais básico né, mais casual igual o meu é e aí eu fico enfiando coisa muito chamativa, muito colorida. Eu sei que aquilo não vai deixar meu guarda-roupa inteligente. Porque eu não vou usar aquela peça. Eu tenho estampa? Tenho. Mas eu sei o tipo de estampa que fica legal. Eu amo poar bolinha. Eu adoro bolinha, adoro xadrez, adoro listrado. Pronto, é isso que me faz feliz. Adianta eu comprar é, floralzinho, estampas... Gráficas super ultra coloridas Não, porque isso não vai fazer com que uma guarda-roupa fica inteligente. Vai ser uma peça que eu vou deixar lá e vou usar de vez em quando se usar. A mesma coisa são os modelos. Eu gosto de alfaiataria. Adianta eu comprar uma calça saruel estampada? para quê? Porque eu vi que ficou bonita na fulana, porque naquela loja né tem todo aquele lifestyle. Daí não serve pra mim. Então, quando eu me atenho a ter as peças do meu estilo pessoal, ó, eu saio muito na frente. Meu guarda-roupa fica super, mega, ultra inteligente. E por último, gente, você precisa usar todo o potencial que o teu guarda-roupa tem. Eu sei que é louco falar isso, porque você deve, principalmente de manhã, olhar pro teu guarda-roupa lotado e falar, não tem nada para vestir. Cacete, eu queria ter o guarda-roupa da fulana, porque ela tem muitas roupas, dá pra coordenar tudo, dá pra combinar, dá pra fazer um monte de coisa. Eu nunca ia ficar pensando nisso. Besteira. Número de roupas não de, define um guarda-roupa se ele é inteligente ou não. Usar todo o potencial do teu guarda-roupa não é fazer milagre com o que você tem lá de pouquinho, nem é, imaginar que um guarda-roupa gigante vai facilitar a tua vida. É você entender do teu estilo pessoal, teu estilo de vida, ter autoconhecimento para você saber o que é bom para você, o que não é, o que você gosta e principalmente o que você não gosta. É saber coordenar todas as suas peças sem cair na... na, na na mesmice, né, você vai usar aí toda a tua imaginação para criar looks maravilhosos, looks poderosos, sem precisar comprar toda a semana, é uma utopia isso, e eu vivi por muito tempo disso, de ter que ir para o shopping todo fim de semana, era assim uma alegria pra mim passar numa fast fashion e comprar uma roupa nova, me sentia fazer, sabe, feliz, e tal, mas era só mais uma roupa, aquilo não agregava em nada no meu guarda-roupa, não deixava meu guarda-roupa inteligente. Saber o que teu guarda-roupa tem de potencial, é quando você consegue criar looks incríveis com as peças que você já tem, né? Você não precisa comprar nada novo, você só compra quando realmente necessita. E aí, poxa, é uma alegria você comprar, mas que alegria maior do que você abrir o teu guarda-roupa e falar, cara, hoje eu vou usar a saia ou a calça? Sabe? A tua dúvida vai ser essa, porque você vai ter inúmeras possibilidades. Isso faz um guarda-roupa ser inteligente. É isso que vai mover a tua vida em prol de um guarda-roupa inteligente. Funcional, ele tem que funcionar para você. O meu guarda-roupa, duvido muito que ele vá ser funcional para alguém. Porque ele tem muitas características minhas, assim, coisas bem íntimas. Então quando você for pensar num guarda roupa inteligente, pensa em todos esses elementos que eu passei para você e começa a trabalhar para você chegar nisso. Não vai acontecer nenhum milagre, não aconteceu comigo e não acontece com uma porrada de gente. Acontece uma consciência quando você começa a se mexer, a sair da sua zona de conforto. Então, se inspira. Pense em tudo que eu falei, estuda e começa, começa de alguma forma dentro desses elementos que eu falei, pensa também naquilo que deixa o seu guarda-roupa ineficiente e para de fazer. Eu tenho certeza absoluta, porque aconteceu comigo, acontece com as minhas alunas. Quando você se propõe a mudar, teu guarda-roupa fica assim maravilhoso. Eu recebi um vídeo de uma aluna minha, a Cris, gente, o guarda-roupa dela ficou perfeito. Ela conseguiu organizar e funciona para ela. Funciona. É só você sair da sua zona de conforto. Às vezes você tá aí, né, meio que sem saber, sem ter uma direção. Aqui, ó, tô te dando direção. É só você seguir, seguir e ser feliz com um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa que vai funcionar para você. Então, coloca essa semana ainda, coloca hoje isso em prática. E se você conhece alguém que não tem um guarda-roupa inteligente, que está na mesma situação que você, que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Dá um like nesse vídeo também para que esse vídeo chegue em mais mulheres que precisem ouvir o que eu tô falando agora. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê com certeza nos próximos vídeos.